Olá, estamos novamente aqui para trabalhar as temáticas relativas à nossa disciplina de educação especial, diversidade e inclusão. E hoje nós abordaremos a programação do conteúdo que nós preparamos para o módulo 1. O módulo 1 que é intitulado Escola das Diferenças, Diversidade e o Direito de Todos em Aprender. Nós organizamos, eu e a professora Natália, esse módulo em duas unidades. A primeira unidade vai tratar das diferenças e a diversidade na escola. Então nós vamos abordar os conceitos, vamos ver como é que os teóricos discutem essa temática e as trajetórias né, e lutas a respeito das políticas públicas para a educação especial, para diversidade e diferença no contexto escolar. Na unidade 2, nós iremos trabalhar a questão da exclusão dos direitos humanos e da garantia de direito é, na questão, na área da educação. Especificamente nesse módulo, nós trabalhamos com o objetivo de trazer o, o, o aluno, né, trazer vocês para... É, dentro da discussão da temática da educação especial, da diversidade, da diferença, pensando de uma forma crítica, fazendo uma análise a respeito desse contexto, das lutas, dos avanços e dos desafios, né, dos muitos desafios que ainda temos para a garantia do direito de todos à educação. Então, é, o que nós preparamos e, e todo o material que está disponibilizado vai no sentido de... Promover essa reflexão, para que a gente possa então ampliar a nossa compreensão e criar né, o nosso próprio senso crítico a respeito dessa temática. Este vídeo especificamente vai tratar do conteúdo proposto para o módulo 1, então, que é o módulo que discute as diferenças e a diversidade na escola, conceitos e trajetórias. Então, para discutir é, essa temática, nós organizamos o um material a partir de, de um referencial bastante conceituado, né, de, de pesquisadoras que discutem a temática da inclusão, da diversidade, dos direitos humanos, é, e aí nós vamos, então, é, ter acesso a esse material lá no nosso ambiente virtual, e são leituras obrigatórias propostas dentro dessa unidade do módulo 1, o texto da professora Gabriela Almeida, intitulado O significado de inclusão na escola. Esse texto está dentro de um livro que é A inclusão, ato de humanidade, políticas e práticas de inclusão na educação brasileira. Esse material está disponível na nossa biblioteca Pérgamo, então você deve fazer o login com o seu passaporte e acessar pelo título da obra, então você deve colocar esse nome, né, que é Inclusão, Ato de Humanidade, Políticas e Práticas de Inclusão na Educação Brasileira, e depois de acessar o livro, você vai procurar, então, o capítulo O Significado de Inclusão na Escola, que vai ser a temática que nós vamos abordar mais especificamente dentro desta unidade nós iremos também fazer como leitura obrigatória o texto da professora Sônia Kramer, intitulado Educação como Resposta Responsável. Esse texto é, nós iremos fazer uma leitura mais aprofundada da parte 2 do capítulo 1 um, e ele está disponível também na Biblioteca Pérgamo, no livro com o título Educação como Resposta Responsável, Conhecer, Acolher e Agir da editora Papiros. Nós temos também disponível no nosso AVA leituras complementares e vídeos de apoio que fazem uma, uma ampla discussão a respeito desses temas. Então nós vamos a partir de agora discutir um pouquinho mais detalhadamente o, o capítulo né, da, do livro da Gabriela Almeida, da professora Gabriela, é, que vai nos provocar a pensar a respeito do significado de inclusão na escola. É, e é uma pergunta que, que fica para nós, né? se nós efetivamente temos garantido o direito a todos de serem é, incluídos no nosso sistema educativo, nas nossas escolas. Né? Então, para nos ajudar a pensar sobre isso, a professora Gabriela Almeida, ela vem fazendo um olhar trazendo no texto toda uma história né, da evolução das, das garantias constitucionais, daquilo que a nossa legislação apresenta como um direito instituído para todas as pessoas. Né? Então, os artigos 205 e 206 da Constituição, eles é, apresentam os princípios sobre, sobre os quais o ensino será administrado de uma maneira geral no território nacional, e os, os princípios que regem, né, que estão contidos nesses dois artigos, eles dizem que é preciso garantir igualdade de condições de acesso e permanência na escola para todas as pessoas, né, a todos os cidadãos brasileiros. É preciso garantir também a liberdade de aprender, de ensinar, de pesquisar e divulgar o pensamento e a arte do saber. Portanto, isso nos, nos apresenta diferentes modos do fazer docente, pensando nesse público diferenciado que a escola precisa atender. Nos diz também a respeito de um pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas e a coexistência de instituições públicas e privadas. E também garante a gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Bem, para nós pensarmos a respeito da educação especial, da inclusão e da diversidade, nós precisamos, então, entender o sistema educativo como um sistema que garante a todos, de forma gratuita, condições, as condições necessárias para que todas as pessoas estejam na escola, permaneçam na escola e consigam aprender. Né? Então, não basta inserir a pessoa na escola, o aluno na escola, é preciso garantir condições para que esse aluno efetivamente aprenda, independente da sua condição, independente de como essa pessoa é. Portanto, nós precisamos compreender né, que é, o processo de incluir não é só trazer a pessoa para os espaços que, se nós não tivéssemos políticas, não seriam espaços garantidos a todos. Nós precisamos garantir que essas pessoas tenham condições de viver em sociedade, viver com qualidade de vida, é, que sejam respeitadas, tratadas com humanidade. Então, todos esses aspectos, eles estão é, dentro dessa mesma perspectiva, desse olhar em que nós precisamos é, ter, quando nós falamos da inclusão na escola. Então, num primeiro momento, quando a gente vai pensar nas políticas públicas, a gente pensa em inserir, portanto, trazemos para dentro da escola, é, no sentido de minimizar a questão da exclusão, mas esse não é o único ponto, né? e mesmo assim nós precisamos também levar em consideração que ainda há muitas lacunas em relação à garantia de acesso né, a todas as pessoas no contexto escolar, apesar de ser um direito constitucional, apesar de haver uma legislação específica que trata desse direito, em alguns casos ainda é necessário requerer, em alguns casos ainda é necessário adaptar, portanto, nós precisamos entender que existe uma legislação que garante e precisamos conhecê-la para que a gente possa exigir esse direito para os nossos alunos, para os nossos familiares, para a sociedade em geral. É, portanto, é, termos consciência né, de que a inclusão é o ato de viver em sociedade, é um direito de todos e que é também o nosso dever garantir né, que esse direito seja é, praticado no contexto da educação. É, pensar né, que esse ser humano ele faz parte de um todo como cidadão, portanto, tem os mesmos direitos que todas as outras pessoas, independente da sua condição. Né? Nós ainda não estamos falando das condições, das diferentes deficiências né? que, as pessoas, que existem e que as pessoas possam ter. Nós estamos falando de uma maneira geral de todo o ser humano. Né? Então, a gente vai ao longo dos nossos estudos percebendo essa questão da diversidade, não somos todos iguais mas temos todos os mesmos direitos. E nós, como educadores, profissionais da área da educação, temos a obrigação de conhecer esse direito e garantir, é, é, exigir que ele seja garantido a todos. né Então, faz parte também do nosso papel de educadores. O contexto escolar, né? A gente precisa garantir que todo aluno esteja matriculado, que além de ser matriculado, portanto, a presença, estar lá, ele seja inserido, né? então incluído, não somente colocado na escola, que também foi um dos desafios que nós encontramos quando é, começamos a falar dos processos de inclusão no contexto da educação. É, muitas vezes ele era colocado no espaço escolar, mas ele não era inserido, ele não era incluído. Né? Hoje nós já precisamos pensar né, em como fazer com que essa pessoa efetivamente realize suas aprendizagens como ela se sinta parte né, desse processo, desse ambiente, desse lugar. É, e que tenha garantido né, tudo o que for necessário para a, real, a realização das suas aprendizagens é, de forma significativa e que o desenvolvimento escolar desse aluno, dessa aluna, seja garantido como é garantido para todas as outras pessoas. Dentro desse contexto da legislação, né, é, lá em 94 foi é, promulgada a lei de Salamanca, a gente vai ouvir bastante falar sobre essa lei ao longo da disciplina, porque ela é um marco, né, regulatório que faz uma virada em relação à questão da educação especial na escola, a educação especial como um, um ato de inclusão, né, então, ela veio para discutir né, e para criar. Na verdade, ela veio trazer, propor diretrizes básicas que é, organizam a educação especial. Né? Então, determina o que é a educação especial, como é que ela deve ser garantida no espaço escolar, o que deve ser garantido para que as aprendizagens sejam efetivadas. É, que todo esse processo seja feito na perspectiva da inclusão social pensando num compromisso de reconhecer né a diversidade inclusive nas na educação especial né não existe só um tipo de deficiência não existe só um tipo de necessidade especial e aí a a lei de Salamanca ela veio trazer um, um acrescentar um aspecto que a legislação não tinha antes a educação estava voltada para atender as necessidades das pessoas com deficiência física ou mental, mas não pensava nas outras diferenças. Né? Hoje nós já temos cunhado o termo da, da, das pessoas com neurodivergências, é, e aí nós é, começamos a incluir pessoas que elas têm necessidades educacionais especiais, né? Elas talvez não estejam enquadradas como tendo uma deficiência, mas elas têm necessidades específicas, necessidade de um atendimento diferenciado, e aí então a lei de Salamanca vem fazer essa inclusão e permitir que a escola constitua, né, é, é, a partir das diretrizes, um, um corpo docente que trabalha capacitado, formado, habilitado para trabalhar especificamente com esse público, criar a questão é, do professor de apoio que faz todo um trabalho fundamental na inserção desse aluno no contexto da sala de aula e da escola como um todo. Então, essa lei é muito importante e nós vamos é, falar bastante sobre ela ao longo de toda a disciplina é importante que vocês leiam atentamente, pesquisem mais sobre ela, para ampliar a compreensão a respeito dessa temática. Bom, é, passando né, para o livro, livro seguinte, que está dentro desse nosso, dessa nossa unidade, nós temos a, o livro da, da professora Sônia Kramer, que vai discutir a educação como resposta responsável. Esse aqui é o capítulo que nós é, daremos uma ênfase maior, mas esse livro como um todo é um livro riquíssimo, ele fala sobre as diferenças dentro do contexto social, principalmente na educação, e é, é muito importante que a gente se aproprie também dessas discussões que são trazidas pela professora Sônia Kramer. É, então, é, esse capítulo especificamente que nós separamos aqui para essa unidade, é, vai tratar da defesa da educação, a educação para todos, né? portanto, numa perspectiva democrática que garante o respeito à diversidade e às diferenças. Né? Portanto, é uma escola que efetivamente inclui todas as pessoas e que se constrói, né? se, se empodera e se apropria da, infra, da infraestrutura necessária, do corpo técnico e docente necessário para que essas garantias sejam é, mantidas né, para todos. Pensando num diálogo autêntico, né, um diálogo que olha para esse ser humano com um olhar é, de reconhecimento da diferença do outro, mas reconhecimento também das minhas condições e das minhas limitações, independente da pessoa ser uma pessoa com deficiência, ser uma pessoa com necessidades especiais. É, reconhecendo que cada um de nós é de uma maneira e que cada um de nós tem o seu valor sendo da maneira que é. é e aí, então, para dar um suporte né, para toda essa, essa estrutura, a, o texto vai também buscar um, um, um marco regulatório e traz lá a Conferência Mundial de Educação para Todos, de 1990, que é importantíssima também, para que a gente consiga compreender quais foram as discussões e, e os acordos que foram tratados nessa conferência, né, de forma a garantir educação para todos no mundo todo, né, e aí o que nós no Brasil temos feito para é, cumprir as nossas metas estabelecidas nessa conferência. De novo, a declaração de Salamanca de 94, a autora também aborda, e as diretrizes nacionais para a educação em direitos humanos, que aí é, já é dentro da nossa legislação, uma legislação de 2012 que vai tratar da questão dos direitos humanos dentro do nosso sistema educativo. E aí a Sônia Kramer ela nos, nos provoca com a seguinte afirmação: a sociedade é desigual. Né? Então, assim, dentro da nossa estrutura social do Brasil, a nossa sociedade é desigual. Nós percebemos diferenças. É, de várias esferas, econômicas, sociais, culturais, temos muitas diferenças e também temos muita desigualdade. E quando nós falamos em desigualdade, nós estamos falando de uma segregação, de uma separação de uma minoria, de um público que é diferente. Esse público tem uma dificuldade muito grande de ter acesso aos mesmos direitos que outros públicos né, dentro de uma esfera é, econômica e social que estão num patamar mais elevado dentro dessa organização econômica, portanto, pensar a sociedade como uma sociedade desigual nos coloca um desafio ainda muito maior, porque nós precisamos nos engajar de uma luta pela igualdade, uma luta que combate as desigualdades. Então, nesse contexto da sociedade, né, de uma sociedade que é desigual, em que nós vamos afirmar o direito de igualdade, vamos nos comprometer em combater as desigualdades, nós não estamos comprometidos em eliminar as diferenças, muito pelo contrário, nós queremos garantir as diferenças, mas que a diferença não seja um fator de exclusão, que a diferença não seja um fator de segregação. Portanto, a educação ela deve trabalhar nesse sentido, de valorizar as diferenças como algo que enriquece o nosso, a nossa escola, a nossa comunidade, a nossa sociedade como um todo. Né? Portanto, é, fazendo essa distinção, né? porque quando a gente vai pensar na desigualdade extrema, né? a autora nos coloca isso, né? a desigualdade extrema, que é um nível de pobreza extremo, um nível de exclusão extrema, leva a pessoa a tantas perdas que ela às vezes se perde de si, ela, ela não sabe quem é, ela perde sua referência, ela se auto-abandona, porque a sociedade já a abandonou. Então, nós precisamos ter esse compromisso, essa preocupação, estarmos atentos a essa discussão, porque é papel da escola conscientizar. For não só incluir o aluno com necessidades especiais, o aluno é, com algum tipo de deficiência física ou mental, mas também conscientizar os demais da importância de nós termos igualdade. Independente de, das nossas diferenças, que nós, que nós sejamos tratados de maneira igual. E aí, dentro do, do texto, né, a Sônia Kramer, o texto é riquíssimo, faz discussões extremamente provocantes, ela vai colocar, relatar alguns casos de preconceito contra as crianças, e aí o preconceito não só em relação à criança com deficiência. Não só a criança com necessidades especiais, mas a criança preta, a criança indígena, a criança pobre, a criança homossexual. Então, todas essas diferenças são trazidas para nos levar a pensar que se nós não tratarmos dentro da escola de incluir, de respeitar essa criança, nós estamos colaborando para a exclusão, para o processo de desigualdade. Né? Então, é, ela coloca lá vários relatos de casos né, Por meio das pesquisas com as alunas, com suas orientandas Que relatam situações nas escolas de exclusão dessas crianças Que é, realmente são casos alarmantes E que nós precisamos pensar nisso Para que a gente não cometa o mesmo erro né? Para que a gente esteja atento dentro da nossa prática A nossa forma de fazer educação Uma educação que respeite o outro, que inclua que abrace, que acolha, que veja o ser humano que está ali do outro lado. A autora, então, vai nos provocando para fazer é, uma reflexão, né, trazendo o, conv, nos convidando a fazer resistência, resistência no sentido de oposição a, a, a esse movimento de exclusão e de desigualdade, é, na defesa dos direitos de todos, dos direitos humanos, e na recusa por um sistema excludente. Né? Aí ela vai nos provocar e trazer que o cuidado, né, o cuidado que ele é praticado e exercido por nós, professores, principalmente na educação básica, mas durante toda a escolaridade, esse cuidado, né, ele, ele seja um cuidado de si mesmo, mas um cuidado também do outro. Quando nós criamos as nossas dinâmicas, né, o nosso trabalho, pensando em nós mesmos e no outro, a gente vai... É, entendendo o outro a gente vai conhecendo o outro a gente vai enfrentando situações entendendo e conhecendo situações de preconceito e de violência e a gente vai percebendo como isso é cruel e, e a gente vai se engajando na luta para combater esse tipo de atitude esse tipo de, de procedimento que ainda é tão frequente tão usual dentro das escolas dentro da nossa sociedade então, é realmente bastante provocativo o texto da professora Sônia Kramer, mas muito importante para nós, para introduzir essa discussão das diferenças e das desigualdades. Então, a resistência, no sentido que ela nos convida a pensar e a praticar, é para que a gente é, se comprometa né, em impedir a, a produção, a continuação da intolerância, e que nós é, possamos atuar como agentes de justiça social, né? professores que estão efetivamente comprometidos com os direitos humanos e com a justiça social. Bom, então, dessa forma, é, nós finalizamos aqui a discussão da unidade 1, do nosso módulo 1, Convido vocês a explorar todo o material disponível na plataforma. Ele é muito importante e foi elaborado para que vocês possam aprofundar essas discussões, conhecer essas temáticas, para que a gente vá avançando na trilha com uma compreensão cada vez mais ampla sobre as temáticas que nós preparamos para vocês. Então, até o próximo módulo. Obrigada.